Oi, eu sou o Gabriel Jordan dando o do TRD E o vídeo dessa semana é um pouquinho diferente Eu não vou falar de maquiagem, eu não vou falar de cabelo Eu pensei em mudar um pouquinho o foco dessas coisas Pra ser um videozinho mais rápido Só as pessoas que ainda não me conhecem saberem um pouquinho mais de mim E já que é pra falar de mim, eu vi vestido a rigor com a minha blusinha E é isso, vamos começar o vídeo meu nome é Gabriel Jordan e eu sei, isso é um fato super estúpido, mas surpreendentemente as pessoas tendem a achar que Gabriel Jordan não é um nome artístico ou fictício, mas não, Gabriel Jordan é meu nome mesmo, foram os meus pais que me deram esse nome. Eu tenho 16 anos de idade, eu nasci no dia 8 de abril de 2002, eu tenho mais ou menos 1,80m, eu não sei direito, e eu também tenho mais ou menos uns 80kg, provavelmente é mais do que 80kg, muito mais mesmo, porque não tô mais na academia, não tô mais fazendo dieta, não me pesa há muito tempo e é nóis. Eu já tive cinco cachorros: o Rafik, a Nala, a Kiara o Nick e o Yoshi e parece que eu estou dando um dedo para vocês mas é porque só a Kiara e o Yoshi estão finos ainda falando um pouco da minha infância eu fui alfabetizada pela minha própria mãe ela é formada em letras e pedagogia então ela me ensinou a ler e escrever bem, bem cedo mesmo então eu já cheguei na pré-escola sabendo ler e escrever tanto que eu nem cheguei a concluir todos os estágios da pré-escola porque a diretora da minha antiga escola juntamente com a minha mãe decidiram que era melhor que eu fosse já cursar a alfabetização Inclusive, eu era adiantado um ano na escola por isso Falando em escola, eu nunca prestei o ENEM Geralmente as pessoas prestam três vezes né? nos três anos do ensino médio Nos dois primeiros pra conhecer a prova E no terceiro ano pra realmente competir com uma vaga Acabou que no primeiro ano do ensino médio eu não quis fazer a prova Porque eu achava que ia ter tempo e tá pra fazer depois No segundo ano eu cheguei a me inscrever Mas eu não fui no dia porque eu fui fazer a sobrancelha E eu não tô nem mentindo mas é, gente, essas sobrancelinhas aqui não vão ficar maravilhosas sozinhas, não. Prioridades, né, meu amor? Se as suas são outras, o problema é seu. E no terceiro ano eu não cheguei a fazer porque eu acabei escolhendo os dois cursos pra minha carreira, que são administração e publicidade e propaganda. E eu acabei fazendo é, os estipulares da universidade, inclusive, eu passei na UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão Que é o estado que eu vivo Inclusive, estou metendo vários fotos aqui Mas não fazem parte da lista Eu curso Publicidade e Propaganda E, concomitantemente, eu curso Administração Apesar de não ter feito ENEM Eu fiz o um vestibular das duas faculdades e consegui passar Eu sou o arroba na internet desde 2015 E antes disso, eu já fui dona de um site de tecnologia Que não está mais no ar Que era o NerdyClass.com Mas, hoje em dia, eu sou o dono de um novo site Que é o site desse canal Que é o GARJTRD.com então vai no site, se inscreve no canal e acompanha tudo Que eu sempre tô com alguma coisa nova pra vocês Eu trabalho como designer gráfico e com identidades visuais Eu falo dois idiomas, eu falo português, claro, inglês. e inglês Inclusive, a partir desse ano, uma das metas que eu coloquei em 2019 É aprofundar os meus estudos de e iniciar os meus estudos em francês Falando um pouco dos meus gostos A minha série favorita é Friends Meu filme favorito é The Greatest Showman Meu livro favorito é Looking for Alaska E falando em Alaska O meu reality favorito é RuPaul's Race E RuPaul's Race All Stars Minhas cores favoritas são Branco, preto, cinza, azul, marinho e rosa bebê Minha comida favorita é pizza Eu sempre falo obrigado as pessoas Principalmente para minha mãe E eu me sinto muito mal se alguma pessoa faz alguma coisa por mim e por algum motivo eu esqueço de agradecer a ela. Você não é uma pessoa aleatória na rua, uma pessoa estranha. E eu acabo esquecendo de agradecer, eu fico sentindo mal por isso. Eu não sei, eu sou meia ator. Quando eu era criança, eu amava tocar piano. Inclusive, eu já fiz um concerto no teatro da minha cidade, foi no Teatro Ferreira Goulart. Isso foi em 2008 ou 2009, que era mais ou menos a época que eu tocava piano. E a minha escola de música decidiu me levar pra consertar em teatro. Eu já escrevi um livro de poemas quando eu era criança, junto com outras crianças, mas esse livro foi um projeto, onde só foram feitas algumas cópias pra familiares e amigos. Enquanto eu fazia essa lista, a minha mãe me lembrou que quando eu vim o primeiro laptop em 2008 Eu escrevi um livro inteiro durante um período de férias que eu tive Mas infelizmente esse livro se perdeu E nunca foi publicado Eu lembro que por algum motivo Eu queria publicar ele pela FTD <risos> Eu não sei o que eu tinha na cabeça Eu via vários livros sendo publicados lá E eu queria, queria que fosse publicado lá Desde criança eu sempre gostei de jogos Principalmente os que não eram da minha época Tanto que o meu o console favorito é o Super Nintendo E o meu jogo favorito de todos os tempos é o Chrono Tripper Eu sempre gostei de moda desde pequeno E eu também sempre me vesti do jeito que eu queria desde que eu era pequeno E eu acredito que isso refletiu positivamente em mim até nos dias de hoje Porque afinal eu trabalho com isso agora, né? Aqui na internet eu trabalho produzindo conteúdo de moda e de beleza pra vocês Eu tenho três tatuagens e eu planejo ter muito mais E já falando de tatuagem, a minha frase favorita é One day you'll leave this World behind Significa um dia você vai deixar esse mundo para trás, então com uma vida da qual vai se lembrar. Que é uma frase do Avicii, que era o meu DJ favorito. É, né? Não é porque ele morreu que ele deixou de ser. E por pura coincidência, todas as minhas tatuagens são relacionadas à música e por coincidência todas elas são eletrônicas. Meu chocolate favorito é o Snickers E outro fato sobre mim é que eu gosto muito de visualizar as coisas do jeito que eu quero em termos de design Tanto que, por exemplo, o meu quarto foi projetado e desenhado inteiramente por mim E não somente ele, mas a minha empresa, a ArrobaHJTRD E finalmente, no ano passado, eu me tornei dono oficial Não fugiu muito disso Todos os layouts, todos os designs Como vocês já podem ver aqui, a minha carinha Foram inteiramente pensados, planejados e executados por mim eu gosto muito de aprender, desde que seja de uma forma dinâmica E que seja alguma coisa que vai me ajudar a crescer Principalmente se for no meu âmbito profissional Tem muita coisa que eu sinceramente não dou a mínima Que as pessoas levam a sério E eu acho que eu gosto disso Porque eu acabo me importando mais com o que vai ser útil pra mim E não com o que as pessoas acreditam que vai ser útil pra mim Eu não sei se tá fazendo muito sentido, mas é isso aí Eu comecei a me maquiar aos 14 anos de idade Na verdade foi com 13, mas foi... Dois meses antes do meu aniversário E eu lembro que na época eu me achava O maquiador, literalmente usando base <risos> Ai, mal sabia eu Que a minha rotina de maquiagem de 5 minutos Ia se transformar numa rotina de maquiagem De 45 minutos Pra fazer isso aqui Eu comecei a minha carreira de designer aos 15 anos E a de influencer aos 16 Que... É justamente a parte da minha vida que eu tô agora. Eu amo planejar e editar as minhas fotos, principalmente se for para o Instagram, então aproveita e já me segue, tá? Arroba Eu gosto de cantar, eu gosto de atuar e eu gosto de me comunicar. Tanto que é por isso que eu curso publicidade e propaganda. E é por isso que eu tô aqui, né, no YouTube pra falar com as pessoas. A minha rede social favorita, como vocês já devem imaginar, é o Instagram, mas eu gasto muito mais tempo no Twitter. E falando em Twitter, eu já saí do Moments Brasil uma vez em 2018, então vamos trabalhar pra eu sair várias vezes lá, entendeu? Todos os anos, porque é isso aí que eu quero. Eu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, não importa a ocasião ou o lugar que eu for, eu sempre vou estar arrumado. <risos> isso é uma coisa que as pessoas me dizem muito, que eu sempre tô arrumado pra uma ocasião que não necessariamente precisava que é extremamente casual e eu tô arrumado mas eu não sei, eu acho que isso faz parte da minha personalidade. Quem me lembrou disso foi a é minha melhor amiga, Duda Lidoso um beijo pra ela. E na verdade eu acho que eu herdei essa característica da minha mãe. A minha mãe, ela sempre me tava arrumada. Lindíssima E eu acho que pra finalizar os 50 fatos Se eu não tiver contado errado A minha bebida favorita é a Paris Fresh E o que eu tô mais bebendo o tempo inteiro É café Pra cortar ressaca. <risos> Mentira, não bebo gente, eu tô zoando por conta, você vocês fazerem 18 anos Faz mal pra saúde e é perigoso Eu não sei quanto é eu tô com blender na mão Eu sei que faz é horas que eu tô batendo ela na minha cara Sendo que minha maquiagem já tem não faz horas Mas enfim, gente, o vídeo de hoje foi esse É um vídeo meio diferente É um vídeo mesmo só pra... As pessoas que não sabem muita coisa sobre mim Ou então as pessoas que estão me conhecendo pelo meu canal E entrando agora aqui Saberem um pouquinho mais sobre mim E o fato principal sobre mim e meu trabalho É que nós temos vídeos nesse canal aqui Às terças e quintas-feiras, às 3 horas da tarde Então, por favor, não deixe de se inscrever E de ativar as notificações E também de me seguir no Twitter Porque o sininho do YouTube não funciona muito bem Então sempre que eu publico um vídeo novo Eu aviso vocês lá no Twitter E também não se esqueça de me seguir no Instagram Porque eu sempre posto um spoilerzinho lá no Instagram Mostrando pra vocês os conteúdos dos próximos vídeos. E também eu dou várias dicas de maquiagem. Tanto no vídeo quanto no Stories. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta ele. E se você quiser me apresentar pra alguma pessoa. Ou apresentar o meu canal. Manda esse vídeo. Ou então manda outros vídeos aqui no canal. Que já tem alguns. E em breve vão ter muito mais. E é isso. Eu sou o Gabriel, TRD E esse foi o vídeo de hoje.